Fala pessoal, beleza? Raimundo Silva para mais um vídeo. Como é que está indo as coisas aí, meu amigo? Você já conhece o meu canal Raimundo Funciona Assim. Nesse canal é onde você vai encontrar conteúdo que vai agregar valor à sua vida. Também não, não deixe de, de não conhecer também o meu Instagram Funciona Assim. Lá tem mensagens, é, mensagens fortes, mensagens que vai abrir a sua mentalidade para o seu crescimento financeiro. E quando você for lá no meu canal, eu peço a você, por gentileza, que você dê um like. Dê um like. Toca naquela setinha que tem ali do lado, ali para compartilhar os vídeos. E clica no sininho também é muito importante o YouTube ele vai entender que o meu conteúdo ou que o meu canal está ajudando as pessoas né que meu conteúdo é relevante as pessoas têm sido ajudada aqui do, através do meu canal e quando você clica ali no, no, no sininho é, toda vez que eu subir um vídeo aqui o YouTube vai notificar essa pessoa entende aí eu subi um vídeo no canal o YouTube avisa, olha, Raimundo Silva postou um vídeo, veja logo aí, assista logo esse vídeo aqui, primeiro do que aqueles que não estão inscritos no canal, isso é maravilhoso, e eu tenho certeza que nesse canal, você não vai perder o seu tempo, porque lá tem vídeo maravilhoso, vídeo que vai te ajudar, ajudar a sua família, e eu conto com você lá, beleza? Deixa um comentário lá também, fazendo uma pergunta, ou se você quer que eu faça um vídeo relacionado a, ao que você se interessa, eu vou estar fazendo esse vídeo para você, beleza? É, nesse vídeo eu quero disponibilizar para você um mini curso, nesse mini curso eu vou te dar de graça, eu só vou querer que você é, coloque o seu e-mail para eu mandar o, o mini curso lá para o seu e-mail, beleza? Eu já te falar, nesse curso, nesse mini curso, você vai aprender a, a ganhar dinheiro pela internet. Não, não, não é, não é brincadeira não. Nesse mini curso de seis aulas, se você aplicar Agora não pegue o vídeo, coloque o, as aulas e acabou uma, bote a outra, bota a segunda, acabou a segunda, bota a terceira, acabou a terceira, bota a quarta, acabou a quarta, bota a quinta e assim sucessivamente. Não, não faça isso. Se você quer ter sucesso aqui no, na, na internet, você precisa ter cautela, ter sabedoria, entendimento e principalmente paciência. Então você vai ganhar um, o, o mini curso que eu vou disponibilizar para você. Você vai assistir a primeira aula você vai entender não é só assistir você clica aí para assistir o, o, o, a aula do minicurso claro que você não esteja ocupada não esteja preocupada em nenhuma outra coisa não esteja é, esperando nada esteja tranquila entendeu? então você vai botar esse vídeo do, a, a primeira aula do minicurso você vai assistir se você não entendeu da primeira vez assista de novo é importante que você entenda o primeiro vídeo para você ter resultado no seu negócio. E se você for um afiliado, é melhor ainda. E se você não sabe o que é ser um afiliado, como é que funciona essa, esse sistema aí de, de afiliação, entre em contato comigo que eu vou te ensinar como você se afilia a um produto para você vender e ganhar dinheiro aqui pela internet, beleza? pronto deixa eu voltar aqui ao mini curso então as pessoas elas têm dificuldade de, de ganhar dinheiro na, na internet é, muitas das vezes é porque elas não assistem as aulas corretamente como deveria ela quer chegar no final do, do da aula logo e acaba não pegando a os detalhes os mínimos detalhes as estratégias que é muito é, é, você só vai conseguir ver se você tiver com muita atenção focada aí nessa no que está sendo dito na aula, beleza? Então a primeira estratégia para você é essa: assista a primeira aula com muita atenção, com muita calma e pratique. Se você preferir, esteja com caderno e com a caneta para você ir anotando ah, alguns detalhezinhos que você venha, que você possa esquecer, beleza? Então nesse mini curso você vai aprender a trabalhar pela internet. Eu vou tirar esse nome trabalhar, e vou colocar você vai aprender a ganhar dinheiro pela internet. Agora é importante que você venha adquirir o curso, e o mini curso e deixar para lá. né? Bota seu e-mail eu vou te enviar. O mini curso e aí você vai ver lá de jeirinho e puxa, acabou bom esqueceu. Então, se você não faz questão, se você não se interessa em ganhar dinheiro pela internet, não, não, não me peça não coloque seu e-mail, beleza? Não me peça o mini curso porque esse mini curso é para pessoas que querem ganhar dinheiro, querem mudar de vida, querem ajudar a sua família, tá bom? Esse curso é para esse tipo de pessoa, beleza? Então, beleza, vou lá, viu conto com você.